Praticamente, todas as cidades do mundo têm problemas com o abandono de animais, especialmente os cães e os gatos. Em Biguaçu não é diferente. É só você andar pelas ruas da cidade e ver que o número desses animais tem crescido cada vez mais. Não é absurdo termos chegado a esse ponto? É por isso que propomos a construção de um canil público municipal, que respeite a ética e a necessidade dos animais, que ofereça abrigo, carinho e alimento para todos eles. Mas veja bem, não vamos construir um depósito de animais pois eles merecem cuidado e atenção, especialmente nos piores momentos. A tua conscientização já começou faz tempo, então agora um tempo deposite ela na urna.